Pessoal, estou falando aqui de Salvador, na Bahia. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Teles. Nesse ano eu fui contratado pela Fundação Intimídia para atuar como contato estratégico da Fundação, pela, é, contato entre a Fundação e a comunidade de língua portuguesa para que a gente possa discutir é, sobre o movimento estratégico que nada mais é do que mudanças que estão sendo discutidas no momento e que pretendem ser implementadas até 2030 nos projetos da Wikimedia para que a gente possa melhorar, especialmente em serviço e em equidade. Inicialmente eu gostaria de agradecer a participação de todos que, que participaram com suas opiniões, seja através da wiki, seja por... Que por e-mail, o WhatsApp e o grupo do Telegram, ou através de conversas pessoais comigo. Essa, essa participação foi, tem sido importante para a elaboração do que está sendo chamado de rascunho das recomendações. Ou seja, os grupos de trabalho é, estão lendo essa, essa participação, na verdade eles já leram e já elaboraram os rascunhos das recomendações e é sobre isso que eu esse seria o foco desse vídeo que eu gostaria de falar com vocês então mais ou menos há cerca de duas semanas foram lançados, foram publicados esses rascunhos das recomendações para que a comunidade possa dar sua opinião sobre esses, esses, essas recomendações e como o nome já diz, é importante a gente deixar bem claro que são rascunhos, são materiais que não estão prontos ainda. Eles estão, foram publicados para que, que a comunidade, que já participou através, já participou através de suas opiniões, para a elaboração desses, desses rascunhos, para que essa comunidade agora possa dizer... É, o que ela acha desses, desses rascunhos que foram elaborados. Esse rascunho é condizente com a, com a opinião da comunidade, é condizente com, com aquilo que havia sido discutido, ah, você gosta de... tem alguma, algum, alguma dessas recomendações que você acha que não vai ajudar a comunidade, ou tem alguma recomendação que você acha que vai ser útil. Então, esse é o momento para que você é, entre em contato, com, com, com os grupos de usuários, com os grupos de trabalho né? Desculpa. Ah, através do link que eu vou postar nessas, postar no vídeo e postar onde, onde esse, esse material foi publicado, para que você possa dizer a sua opinião, dizer que determinado, recomend, determinada recomendação não vai ser útil ou que você sentiu falta de, de uma determinada recomendação, enfim, você, é importante esses esse, comentários para que os, os membros do grupo de trabalho possam ter um melhor direcionamento, possam, é, nas próximas semanas, refinar essas recomendações e, finalmente, publicar as recomendações finais que serão enviadas ao, ao Conselho Diretivo da Fundação, e para que isso, até o fim do ano, seja, seja, esse, esse material seja avaliado é, de acordo com, com, com, com o conselho diretivo que vai decidir qual recomendação vai ser aplicada, qual não vai ser aplicada. Então esse é o momento para que você continue sua participação, para que você diga qual recomendação vai ser útil, qual não vai ser útil, qual precisa ser melhorada, qual deve ser é, descartada totalmente. Então é isso pessoal, eu agradeço pela atenção, qualquer dúvida me coloca à disposição através dos, dos canais de discussão e espero que vocês participem e entendam a importância desse momento, que é o momento de refinamento é o um momento de harmonização entre os diferentes grupos de trabalho, entre as diferentes recomendações, que é o um momento de finalização de todo aquele trabalho que a gente já teve. Obrigado pela participação.